Estamos a receber os votos das Assembleias pequenas, né? Uh, ainda, começamos ainda, nas... só estamos recebendo das as pequenas. As grandes só vão vir depois. Trabalha durante três dias, pegar, gravar no computador, enviar para verificação, verificação, codificação de actas e depois vai para a incidência. Só assim depois é que vamos totalizar e dar o resultado que vai sair na próxima semana. Essa semana é só fase... De, de, de, de receber da, da, da, das outras províncias, de outros países, recebemos do, do consulado angolano da, na África do Sul, em Londres, é para Meu irmão, posso já estar adiantar, mesmo que tá tem tá te muita batota. Está tem muita batota. Os meus colegas estão a gravar, eu estou a controlar, eu sou supervisora dos gravadores, do, do, do, dos memes, das atas. Eles estão a gravar, não estão a esconder, aquilo é, hum, hum, e tá e aí todos nós que estamos aí somos embora da Unita, e todos nós voltamos na Unita. Vou dizer uma coisa, fora mesmo essa cena de, de forjarem, não sei o que, e fazer outras coisas, a Unita ganhou, a Unita ganhou, mas sabes como é que esses gajos aí são, o do Emissão. são, tá gostando de forjar, gostando, de não sei o que, ouvi só rapidinho que apaga isso. Eu vou te dizer não tem muita, tem muita batota, não posso te mentir. Tem atas que estão a vir, você está a os borrões. A UNITA, se tiver assim um ponto tipo 96, eles vão pegar no M, vão meter 200 e tal votos. Depois você vai ver no boletim que receberam, não coincide, tem votos a mais. Olha, nós estamos ricos, mas temos de merda que fazendo a fazer.